Não só agora porque está falando do Gamax estamos aqui, com mais um vídeo de Resident Evil 4, onde eu finalmente consegui, ó, isso foi difícil, e pronto, completo, agora acabou os minigames, estamos não tão próximos do final, mas estamos quase lá. E vamos logo acabar com isso, né gente, porque dia 22, como eu disse, vocês sabem o que vamos ter. nossa ah, ah, ah, ah. Nós teremos... Soma. E sobreitação, zoeiro. Nossa, que piada ruim. Me mata, por favor. É... Pior que eu nem lembro direito jogar essa, essa jossa. Pia, pia, pia, pia. Bom, ali está trancado. Então, provavelmente eu terei... Ah, gente. É a parte do... É, é aqui mesmo. Que eu vou tentar matar só na faca. Sim, eu tentarei matar um regenerator Só na faca Ah, meu Deus, gente Essa parte eu tô com medo É muito tenso essa parte Eu tenho traumas de infância, tá? Porque é, é sério Não é uma criatura muito legal de se enfrentar Um regenerator Mesmo eu manjando dos esquemas da faca Não garanto que vai dar certo Pode dar muita merda Tá, Só... eu tenho medo. Olha que coisa mais linda esses bichos. Ah tá, peraí. Diário do Luiz. As monstruosas criaturas como é o Gigante ou Novisortus são meros produtos intermediários de diabólicos experimentos, efetuados em cobaias que uma vez foram humanos. Mas há um tipo de criatura claramente que se diferencia do resto. Essas criaturas são chamadas de regenerators. Os regenerators têm um metabolismo superior, permitindo que eles regenerem partes do seu corpo com uma incrível velocidade. Eu nunca, nunca, tinha visto algo parecido. Essa característica os tornam quase invencíveis para armas convencionais. Mas como qualquer criatura, há um modo de matá-la, aparentemente são plagas que vivem em seu corpo. Não pode ser visto a olho nu, mas pode ser localizadas com visão térmica. Para o processo de regeneração, essas plagas. Parasitas devem ser localizadas e destruídas. Até onde eu sei, a maioria dos poderes regenerators tem um número de plagas. Para matar os regenerators, cada um desses parasitas deve ser mortos. Essa sabia disso. Ou você usa a faca, porque a faca ganha. A faca nesse jogo é a coisa mais forte que existe. Olha que foto bonito. Mas o que, que tipo de experimento estavam fazendo por aqui? Aqui mais uma bonita Munição de DMP E é agora Ai gente eu tô com medo É sério Olha lá nós abri vamos Abrir aquela porta Vamos lá então Aí, ah, consegui. Pronto. Entenderam como é que mata um Regenerator? Mas essa criatura é o capeta. Porque assim, a primeira vez que eu vi esse bicho, ele é devagar. Vocês viram que ele é devagar. Só que... E aí, normalmente como qualquer monstro Que você vê a primeira vez, você vai atirar onde? Na perna, né? Pra ele cair Esse monstro, a pior coisa que você faz É atirar na perna Eu não tô brincando Porque se você atirar na perna Ele cai e fica dando E ele fica muito mais rápido Vocês viram a velocidade do pulo dele Ele vira o satã Aí, e, ó porque eu odeio eles Tem mais de um Na bunda agora, ó Que delícia Ficar acertando a bundezinha <risos> Que o Iron Man tem espinhos, é mais difícil eu conseguir fazer na faca, bem mais difícil Dá, dá sim Mas é mais treta do que esse Ah, eu não lembro onde tá esse Onde está você? Onde é que tá ele? Achei Peguei Mano, no dia que eu... No dia que me, me explicaram que dá pra matar essa porra só na faca Me salvou porque senão, gente, eu teria gastado todas as balas já, tá? Beleza. Inserir o cartão. Frigurista. Ó, essa parte é muito óbvia, ó. Aqui, em algum canto, tem um... Tenho a visão de calor Tá Aí ó hum, Um regenerator Tá ensacado E muito feio Esse aqui também Olha só que mal feito Olha esse E aquele lá Hein? E esse aqui Tá na cara, não é gente? Pelo amor de Deus Os caras também Essa parte eu achei meio Tosca Ó oh. E não é esse. É esse aqui. Ali, ó. Olha a coisa mais bonitinha. Vamos dar uma, uma vista nele bem de perto pra vocês verem aqui, ó. Olha que coisa mais bonita. É tão lindo esse monstro. Dá até... Dá até pesadelos. Ah... Nossa, eu acho muito legal essas máquinas. Aqui fica... Calma, aí, isso aqui é para desligar o pronto, aí ó. Tem um não, não, obrigado. Vambora, gente. Eu, se eu quisesse, eu podia ter pego a visão de calor. Mas não vale tão a pena. Ainda mais porque aquela sala é menor ainda o espaço. Então é bem difícil fazer o... O negócio eu também eu não tô com muito espaço aqui no inventário, né? Então... Eu tô precisando de erva vermelha. Eu tô com muita erva verde. E amarela. Bom, vambora. Quero ver como é que eu vou enfrentar os Iron Maiden. Agora tá, voltou aos zumbis, normal, eu acho é, Essa é uma vantagem, gente Iron Maiden e Regenerator Eles não aparecem Sempre vai aparecer de um em um Pra eles também, os caras não são tão cuzões. E eles não aparecem junto com essas criaturas Normais Ah, eu gosto desse, dessa parte E. Oh, yeah! Essa parte é muito legal. Que é tipo um minigame, gente. Olha lá. Ó. Vem aqui. Eu acho por que por que eu errei? Tá bem em cima. Desce e pegou. Tchau. Tchá, amiga. Vem. Não. Não. Você também não. Nem você. Pronto. Pronto. Ashley. Cadê você, Ashley? é um punhado de lixo. Talvez leve aos níveis inferiores. Provavelmente, cara. Erva amarela... Calma. Erva amarela. Eu falei ervas... Nossa, eu fui bem torto agora. Calma aí que eu já checo os negócios. Deixa eu examinar tudo. Ah, é tão bom ter uma dessa, ó. Vamos sentir a delícia. Ó. Você aperta a combinar e você... Uh, a hora que coloca assim, ó. Oh, yeah. Nada. Granada de luz. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que, que temos aqui? É um interruptor de segurança para a porta da esquerda. Tá. Forever. Ah, tá, é, a... é retardada bater na porta. Meu Deus, menina. Eu tô tão perto dela. Não quero. Dá até uma raiva, não dá? Fazer um negócio. Ai que susto! Nossa, eu me assustei agora, eu juro. Que esse bichinho corre muito parece o um capeta correndo. Oi, Ashley. quieto Preciso do cartão de acesso. Ah, tá. Eu vou descer. Aí tá ali. E ali tem o merchante. Ah, então provavelmente ali embaixo não vai ter muita coisa. É mais safe Esses bagulhos porque é tipo a Ashley virá. Prepare-se. Eles até já botam até o merchante. Provavelmente ele vai vender 15 vidas pra mim de boa, suave. Vai ter uma promoção. 3 por 5. Porque é quando vem a Ashley, né? Até os criadores do, do jogo. Até os criadores do jogo entendem a dificuldade. Sai de mim. Para de atirar flash. Really? Eu vou levantar Eu Sabia que ia tomar Já tô só o pó. Bom, vamos aumentar a minha vezzinha. Lá, <risos> Delícia. Hum. O que é isso? O que os raios-x estão mostrando? Sei lá, cara. Umas partes de corpo aí. Uns osso. Ai, meu Deus. Na bundinha, tá? Só pra... Ficar esperto aí Deixa eu ver que horas Ok Ah meu Deus Nossa gente mais Layers of Fear foi um o oh, jogaço hein gente Eu quando Eu estou gravando agora Esse jogo É Está postando Layers of Fear a parte final Tá Mas é muito bom aquele jogo Na moral e dia 22 hein, vai ter um jogaço Eu pensei em gravar hoje ao invés de Resident Evil Eu pensei em gravar Spooky House of, uh, of Jumpscares Só que eu tenho que zerar esse jogo primeiro Porque esse jogo já faz um tempo que eu tô jogando ele né Então é sempre bom assim acelerar o processo Tanto que hoje eu vou gravar dois vídeos direto assim Vai ser seguido eu só não gravo 4, porque a minha câmera pode falhar comigo. É, eu tô aqui, aí se eu seguir reto e virar à direita... Eu não lembro de ter outro Degenerator. É o É o Iron Maiden. conseguir. Não vou conseguir Ele vai escapar Não escapa Não escapa Não escapa Não escapa Bom gente, tá aí pra quem não conhece Iron Maiden Ele é treta por causa dos espinhos que saem das costas dele. Eu, ele vai escapar. Droga. Eu vou usar outra erva louca. Ixi. Tá, agora eu consigo. E ele é mais tanque do que o Regenerator, ó. Deu pra vocês notarem, né? Mas agora eu consigo, de boa. É... Bom, já matamos esse desgraçento. Isso aqui, ó, se eu não me engano, se eu atirar nisso aqui, ó. Explode gelo. agulha assim que é pra matar esses bichos... Mais rápido na raça, saca? Mas a faquinha é a arma mais forte do jogo, já falei. O povo não acredita. Eu posso ir por aqui ou por ali? Eu vou por aqui porque aqui deve ter coisa. Ha, falei? Eu oi, amiga. Você vem sempre aqui. Nosso jogo tá me dando muita erva ou eu tô conservando muita erva Que isso? Ah, legal Vamos dar uma, uma minha shielda em toda Não tem mais nada, não Ainda eu vou encontrar, acho que mais dois Iron Maiden. Eu não lembro se é isso o nome deles. Acho que é. Mas ainda encontraremos mais dois Iron Maiden. Ah tá, já posso voltar pra salvar a Ashley. Ih, já é eu contra o cara? Nossa! Então peraí. Vamos lá então. Eu juro, gente, se eu não conhecesse Resident Evil 4, eu estaria morto já. Muitas vezes, porque eu. Como eu. Ainda tem bicho? Porque, como eu disse, eu já zerei o jogo, só que uma vez só. Foi bem. memória assim. E. E eu não era pequeno assim, então era bem ruizão, saca? Manjava dos negócios. Sorte que eu vi a gente jogar e aprendi com esse povo, então. Nossa, mano, eu fui tão mito. Agora eu errei tudo no cara, tudo e mais um pouco. Agora, eu acertei a flecha dele, velho Tipo, de que jeito? Como é que eu... Mano, eu sou, eu sou... Eu sou mito Só digo isso, tá? Aprendam a jogar comigo Porque eu acertei a flecha dele Em movimento, tá? Não foi parada Seus merda Bom, acabou já Não vai ter mais Oi, Ashley Você usou o cartão de acesso, Ashley? Ashley? Leon? Olá, Ashley. You okay? Come on, let's get out of here. Nossa, em que emoção!